E aí, gente, eu todos muito bem-vindos É o Goblin Zone na área Tô mais pra Goblin do que pra qualquer outra coisa Mago de Gelo é passado, mano <risos> É sério, o cabelo tá muito verde Eu começo o vídeo falando sobre isso Mas eu tenho muitas coisas pra falar no vídeo Hoje, uma é que eu estou de volta Eu sei que muitos de vocês estavam com saudades Outras pessoas não, eu sei que eu dou uma sumidinha Por aí, mas Voltei galera, eu tava com os compromissos aí Tava meio complicado gravar vídeo, mas tô de volta Se é pra gravar vídeo com pouca qualidade Os vídeos mal nada a ver, eu nem gravo Mas eu tô aqui de volta, mano Porque hoje eu decidi fazer o seguinte Eu, eu, eu tenho um desejo muito grande Que é pegou o iPad Flash Aquele iPad monstro, gigante Não sei se vocês já viram, porque eu sei que ele grava Não aparece o iPad, mas o iPad dele é um monstrão Aquele de não sei quantas Polegadas, mas muitas E eu queria pegar o iPad dele e, mano tá alugado a conta dele no iPad dele E o iPad dele tá aqui do meu lado Obviamente aqui é o cenário dele E, mano, eu vou entrar aqui na conta dele Eu vou roubar um deck, alguma coisa A gente vai mexer aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Nesse iPad monstro lindo Meu desejo, meu sonho de consumo Quem não queria ter um desse, mano? Assim, se Deus quiser, eu vou ter um desse aí também Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer isso Vamos roubar um deck Vamos jogar algumas partidas Tô empolgado, tô de volta, tô feliz É nóis Se você gosta dos meus vídeos Se você veio aqui pela primeira vez também Eu tá conhecendo o canal Eu convido você a assistir os outros vídeos, mas antes disso, cara, já desce aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva no canal se você não for inscrito. É nóis. Seguinte, já tô aqui com o iPad do Flex em mãos. E a gente vai procurar, mano. Um aplicativo, né? Na verdade, um jogo chamado Clash Royale. Não sei se vocês conhecem. Eu também não sei se tá muito visível, mas eu creio que sim. Cadê o Clash Royale? Eu acho que se a gente fizer assim, ó. Calma aí, calma aí. Ali, ó, Clash Royale. É isso mesmo que a gente precisa. É isso mesmo que a gente vai abrir aqui. E, mano, inicia aí. Eu quero ver logo a conta do Flakes aqui, mano. Vai que eu clico sem querer em batalhar Aí ferrou. Aí eu vou descer o troféu do Flex. <risos> mas beleza, cara. Vamos ver aqui ó, o Flex tem presente. Eu falei que tem assim, as coisas deles aqui Eu não vou fazer muita zoação aqui na conta do Flakes Porque eu tenho risco de ser demitido Então, vamos <risos> abrir esse baúzinho aqui de prata Mas, mano, se eu abrir esse um baúzinho de prata e viesse lendária, Ele ia ser lindo, na conta do Flakes ainda Ia ganhar até um aumento, mano Vamos ver a loja dele aqui Beleza, tranquilaço, certo mesmo Era a gente comprar um baúzinho do Relâmpago Mas, não, a ideia do vídeo de hoje não é trollar A ideia do vídeo de hoje é pegar algum dos decks que o Flakes está usando, mano Tem esse deck aqui tem esse deck de corredor. Eu olhei que deck é, diferente. Não conhecia esse deck aqui. Beleza, também tem esse deck aqui que eu acho que seria uma boa a gente testar. né porque o Flix, cara, você sabe que o flex tem uns deck massa. Ele monta uns deck top pra galera. Vamos ver. E o deck famoso Golem Double Prince. Muito forte, mas, mano. Eu queria muito testar o deck de gigante com mini peca, o problema é que a minha mini peca tá muito baixo, assim Na verdade, todas as cartas desse deck aqui, na minha conta, tá no nível muito baixo Eu acho que a gente vai testar esse deck aqui de bandida, dark prince e golem de gelo, mano Que é um deck muito legal aí, eu tô afim de testar, vamos, vamos roubar esse deck aqui do Flakes e ver o que, que vai ser no vídeo de hoje Só que na minha conta já é o seguinte, montei o deck aqui que eu peguei na conta do Flakes, mano e eu confesso pra vocês que eu não sei usar esse deck, que eu não faço muita ideia de como, como usar ele É por isso que eu peço pra vocês ignorarem as minhas nubices no vídeo de hoje Ainda mais que agora é começo de temporada e tem muita gente assim com umas cartas meio padinha E é um pouquinho difícil, mas estamos jogando aqui contra o Jesus eu fico até com medo de jogar contra o Jesus <risos> Ó, me perdoa rapaz, se eu ganhar, tamo junto Beleza, vamos lá botar o golem de gelo aqui atrás, o cara tá de lápide Ou seja, tudo, tudo É, calma eu tenho que tacar tá as cards Se eu não tacar as cartas Não vai ter jogo Tudo tá levando a crer que é lá na round agora, agora tá mais ainda, mano Beleza, bora atacar uma bolita de fogo aqui Bora atacar já aqui um zapzito E vamos ver, mano Daqui o ainda vai correr, ele deu o zap errado mas, mas beleza, não vai fazer muita coisa lá Se... Ah, mano, tá dando dano na torre, mano Tá dando dano na torre Já começamos bem nesse negócio? Tá começando dando uns daninhos aqui Beleza, bora atacar isso aqui aqui, Flashada aqui, monstra É, eu não tenho muito o que eu posso fazer Eu vou tomar dano esse cara aqui tá, tá de zoação com a minha cara Tá de zoation Tá de zoation com a minha cara, bicho Eu não gosto dessas coisas, tá? Só pra deixar bem clarinho, só pra deixar bem clarinho que eu não tô muito feliz com isso Boa, mano, bandidinha, deu, nossa, mano, delícia, começamos essa partida muito bem Temos que dar continuidade nesse negócio, mano, olha o dragão infernal, mano Deslancha essa torre, mano, come tudo, beleza, tranquilo, 918 A vida da é torre daquele cara, Tá tranquilo, mano, eu tô feliz Ô, oh, tô de boa, tô tranquilo, tô alegre Beleza, bora é da Dark Prince aqui de trás Só tem que tomar cuidado com o balão dele, mano, beleza Pode vir com isso aí, pode vir com o que você quiser, bicho Eu tô indo com tudo pra cima de você Não tô muito aí, não Beleza, bora, bora, bora, bora, bora bate, bate, bate Mano, bateu de... Mano, que, que maravilha, é sério, levamos a primeira torre do cara Eu tô feliz demais com isso Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Bora atacar aqui, ó, o golemzinho, de Xelo. bora atacar aqui uma flechita, e beleza, beleza, bora atacar uma bandida aqui, ó, só pra desviar desse... Eu, eu, eu, é que eu não posso matar o meu, o meu Baby Dragon aqui, eu tenho que deixar o meu, o, quer dizer, o meu Baby Dragon, não, tio. pelo amor de Deus, o que você tá falando? Tranquilo, não, não tomamos dano agora, beleza, Já ciclei aqui, outro, tranquilo, tranquilo, tranquilo, não posso tomar dano, bora vir pro outro lado aqui, ó, bora já atacar Dark Prince aqui, vamos com tudo pra cima desse filhote, Vamos ver o que o filhote aqui tá preparando pra gente Beleza, mano, agora você jogou malzinho Desculpa te informar, mas você jogou malzinho Cara, eu sei que eu não joguei bem também Mas tu, tu, tu jogou mal, cara É, é isso, é, é um fato, tá ligado? É um fato, basicamente isso Bora atacar aqui de novo Botar pressão nesse maluco Nesse doidão E tranquilo, vamos, vamos. Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza pura Mesmo Que o cara aqui Tranquilo, calma aí, calma aí, calma aí, olha, olha, olha, olha a quantidade de dano que nós estamos dando com o Dark Prince lá, mano Vou até tacar, vou até tacar uma flechinha aqui, ó Porque, mano, já era, mano, pode levar essa torre Mas é que a gente levou as duas Desculpa, Jesus! Pelo amor de Deus, me perdoa Mas não ganhamos esse negócio, beleza, bicho? Com um deck aqui que eu roubei do iPad do Flex Power Entendeu? O deck do Flex Power, a galera já sabe como que é Seguinte, cara, eu tava gravando aqui e do nada parou a gravação Mas não dá nada porque eu perdi Agora, mano, a gente vai testar o deck de Golem Double Prince No começo da temporada Eu já testei esse deck, mas também é um deck que tá ali Na quantia do flex, ou seja, tá valendo Porque a ideia do vídeo é essa, mano é, Já que eu perdi aquela ali, eu perdi a gravação Mas também perdi a partida Vamos ver se dessa vez a gente faz diferente, não é mesmo? Vamos ver se a gente consegue ficar com a gravação E se a gente consegue ganhar a partida mas tranquilo, o cara começou ali com as arqueirosas, arqueritas, arque. o que, o que? Beleza, mano, diz que eu puxei, diz que eu puxei. Tranquilo, puxou, tá valendo. Vou tacar um zapzito aqui e. tá bom. Tranquilo, a gente vai tomar um daninho ali, mas nada muito assim porque a gente ativou a torre do rei. Então tá valendo, bora tacar um príncipezão aqui cabuloso. E eu já vou, mano, tacar o meu coletor de elixir. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se eu conseguir matar esse príncipe dele, tá valendo. Tá valendo. Não vou nem usar ele nada pra defender Eu só vou fazer o seguinte Vou tacar um Mega Servo aqui O Mega Servo dá conta Aqui, isso aqui, então tá, tá de boa Tá de boa Tá de boa por enquanto Eu só tô esperando ele tacar isso aqui mesmo Isso aqui mesmo que eu precisava Taca aí, mano, taca aí que eu já tô indo aqui, ó Tô indo com isso aqui, beleza não, não, nem, nem... Ah, mano, tu então, achou que esse teu Esse teu gelinho ia fazer o que, querido? Tu achou o quê? O que, que se passava na tua mente? Beleza, pode até estar dando dano Agora e deve estar se achando maioral Mas calma lá Calma lá que agora eu vou começar Porque eu tenho um coletorzão de Elixir em campo Agora é minha hora, agora é minha vez De mostrar ao mundo O meu talento, com certeza o meu talento é jogar Clash Royale. <risos> mas beleza, só vamos Galera, tranquilão Tranquilão, de boa Na lagoa Beleza, beleza, beleza pura Bora tá com isso aqui aqui E eu, mano, eu preciso muito, muito do Tornado muito. Por que, que não ciclou Tornado pra mim, né? Jesus, poderia ter ciclado Tornadinho Tornadinho, mano Tornadinho, mano, pelo amor de Deus Tornadinho E olha o quanto de dano a gente vai dar na Torre dele Muito dano Se a gente não levar a Torre, mano Mano, essa tua flecha, Dá um monte de quito pra isso ser bom Eu não entendi Eu não me liguei ainda Mas tranquilo Vamos continuar no progresso Vamos continuar fazendo o que a gente sabe fazer Mano, esse deck aqui eu gosto de usar É sério, tem um deckzinho que eu gosto de usar Esse aqui Esse deck aqui é um deckzinho que eu, João Victor Gosto de usar Tranquilo, vamos tomar dano ali, mas nada assim Calma Tá acabando a bateria do celular, a gente precisa Mano, esse corredor dele aí Ele achou que ia, ia matar a pau essa parada Mas eu sinto muito formar querido Não vai Não vai Tá? Eu sei que você vai vir logo logo Com coisa ali mas, a gente tem o um seguinte A gente tem uma cartinha chamada Tornado Se eu quiser, você nem chega na minha torre Mas, é, cara, eu não sei, mano calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Beleza, bora puxar isso aqui, aqui. Bora tacar aqui o um Mega Servo Bora tacar um zapzito aqui e a gente ganhou a partida e eu nem vi. Mas tranquilo, mano. A gente ia perder, foi bobo. Foi, foi, foi por um, um, um tirinho da máquina voadora. Mas eu acredito que a gente ia dar conta de levar a outra torre dele lá. Porque o nosso deck era mais forte que o dele. Tranquilo, foi de boa. Conseguimos gravar, né? Tomara que tenha dado tudo certo aqui nos, nos equipamentos, nas coisas, né? A gente testou aí o deck do Flex. Mais um dos decks que o Flex usa pra subir troféu, mano. E com certeza, esses decks aqui são decks muito bons. Se você puder testar vale muito a pena, porque, é certo selo Flex Power. Espero que você tenha gostado desse vídeo, cara, eu peço desculpa pelas minhas maluquices, mas também se você quiser me acompanhar pelo Instagram, tá aqui embaixo, mano, não esquece de deixar o um like no vídeo e se inscrever no canal também, se você não for inscrito, cara, é nóis, tamo junto, é nóis, valeu, é nóis, Uhul!